Não, não, não, não, bom, aqui, pajar, já sabe o que está Aqui longe aqui então Aqui longe então Dólar Dólar Nova Dólar Nova Aqui longe então Tons de